Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, depois de uma semana de ausência dos nossos encontros, estou aqui novamente para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, falar sobre corrida, mas hoje principalmente para falar como é que foi minha experiência de semana passada, dia 18 de novembro de 2018, lá no México, no Ironman Cozumel. Para quem não sabe o que é um Ironman, Ironman é um triatlon, onde tem as suas distâncias de 3.800 metros nadando, 180 km pedalando e para fechar uma maratoninha para a gente ser feliz né? em correr. <risos> Bom, vocês me conhecem por eu ser um corredor, ser treinador de corrida, falar disso o tempo inteiro, dar várias dicas sobre corrida, mas uma das minhas paixões, recentes como atleta mesmo, é o triatlon. Eu gosto muito, é o amor da minha vida, correr e tudo mais, mas o triatlon é muito desafiante para mim. Essa questão da natação, do ciclismo e encaixar tudo isso com uma corrida para encaixar uma corrida boa, Pô, pra mim é um grande desafio e isso é que torna para mim tão prazeroso o triatlon. E assim foi. É, eu tô faz uns 5 anos, 5 é, anos e alguns meses que eu tô nessa aventura. Já fiz alguns triatlons, para lá, até chegar ao Ironman Cozumel, que foi agora, 2018. Eu já vim planejando essa prova desde o ano passado. Assim que eu terminei minha prova, a... qual foi a prova? É... Do Iron Man de, de, da África do Sul já estava pensando numa outra prova para fazer, com um foco com a mira de ir para o Mundial de Iron Man Full que é lá em Kona, no Havaí. Arrumar uma vaga. Só que para isso não basta você simplesmente completar a prova. Você tem que completar a, por, a prova num boa, numa boa performance. E uma boa performance que seja melhor do que das outras pessoas que estão na sua prova. Porque são o número de vagas por cada categoria. Então os melhores da categoria ali é que conseguem essa vaga para conseguir, né? Que se elegem para poder pagar, porque você tem que pagar a vaga. Você paga para poder fazer a inscrição, para ir para o Mundial. Sendo assim, planejei com longo prazo essa prova. Cozumel para fazer. Um amigo meu tinha feito, Rodrigo Pinto. Falou que a prova era legal, bacana. E eu gosto de planejar minhas provas, acima de tudo, além de tudo, da prova. Se é uma prova difícil ou fácil, isso não, não, não vem muito ao caso. Mas se eu vou poder aproveitar a estadia depois, né? se eu vou poder conhecer o local. Eu vou fazendo esporte, porque eu sou um atleta amador, o meu turismo também. E queria conhecer Cozumel, que eu, o México já conhecia ele em Cancun, mas Cozumel em si, não. Então, ali eu ia conhecer, fazendo um lugar bonito, depois você já encaixa com as férias com a família, né? Pô, fica fantástico, né? fica fechadinho, encaixadinho, você vai lá, faz a prova e depois relaxa, pega lá um resort, que seja lá. E com planejamento tudo é possível, nada fica muito caro que não possa ser pago planejado a longo prazo. Né? Então, nisso, o planejamento não só o financeiro, que é muito importante para quando você vai fazer essas provas e tudo mais, que requer muito dinheiro, mas o preparação física também é. Porque é longa, é né? um longo caminho para ser percorrido, ainda mais quando você está buscando... A performance. Beleza. For esse, esse ano inteiro que no meio do caminho ainda teve os 100km de corrida que eu coloquei, já como parte também da preparação para o Ironman Cozumel. Porque, cara, se você parar pensar, é tudo um motor só, né? Você tá trabalhando o seu corpo, seja na natação, no ciclismo, na corrida, é um motor só. Só que você tem que trabalhar a técnica do movimento diferente em cada modalidade. A natação é que mais exige um trabalho técnico de postura, de movimento, para que você se torne mais eficiente, é onde você vai fazer mais força e vai se desenvolver menos, né? Você pode acabar morrendo, você vai prejudicando muito da sua, desses outros esportes, no ciclismo, na corrida, por falta da técnica na natação. E aí foi um ponto que eu planejei, que eu me, me policiei para treinar melhor a natação, para eu sair menos cansado da água, para eu poder pedalar melhor e assim correr muito melhor. O desenvolvimento foi vindo muito bem durante o ano. Eu vim me desenvolvendo muito bem, fui melhorando meus tempos. Eu tinha um certo tempo na cabeça que eu ia fazer nessa prova, já desde o ano passado. Você vai lá e coloca uma meta, pô, quero fazer essa prova em tanto tempo. Só que aí o tempo foi passando, foi evoluindo, eu fui vendo que pô, eu consigo melhor, consegui melhor, consegui melhor. Cara, minha evolução esse ano foi muito bom. A consistência nos treinos foi muito boa. Eu estava treinando muito bem. Só que aí na hora de dar o passo para melhorar o que estava precisando melhorar mesmo de verdade, que era a minha bike, minha bicicleta, que é uma grande diferença que faz no, nas, nas, nos estratos de, de endurance, de longa geração, que é a bicicleta, que é onde você passa a maior parte do seu tempo. Na hora que eu fui botar mais volume nela, é, começou a me dar ruim no apoio ali do selim com a minha bunda. Começou a me machucar demais, começou a gerar muito desconforto, não tava ajeitando isso. Isso porque eu mexi demais na minha bike também. Para deixar minha bike mais aerodinâmica, para eu, eu ter um, uma performance melhor, com menos força, ter um menor arrasto, digamos assim, na, na, na bicicleta. Só que aí foi mudando a minha posição, mudando a posição, aquele selinho que era bom antes já não era mais, eu tinha que trocar o selinho, tava machucando, não consegui botar um grande volume no meu treinamento. Então, os últimos 45 pré-prova que era para encaixar os treinos chaves, não consegui encaixar os treinos chaves, não dava para fazer os treinos chaves. Bom. Eu já sabia que aquele tempo que eu achava que eu ia chegar, ali perto de 9 horas, que eu ia, queria fazer, que eu achava que era possível, eu estava visualizando isso. Não só a questão de achar eu consigo fazer 9 horas, não. Existem os dados que você pode trabalhar para ver isso. Existem os watts que você trabalha. Aí você vai lá e pega qual é o percurso, como é que é o percurso. Bom, se eu botar esse tanto de força, eu consigo fazer nessa velocidade. Tem um, um, um aplicativo que se chama Best Bike Splits, que ele calcula para você, você colocando a sua bicicleta, o seu peso, a posição aerodinâmica o tipo de pneu que você usa, a potência que você vai fazer, ele calcula certinho o tempo que você vai fazer na prova. Então a gente vai vendo as possibilidades, você vai vendo que é crível que é possível você realizar aquilo. Só precisa você treinar para chegar e fazer aquilo. né? Beleza, aí esses últimos 45 mil, ó, pum, me lascaram a vida. Não consegui treinar, não consegui fazer treinos longos. Depois que eu ajeitei o meu selim, começou a chover demais em Brasília, não estava conseguindo mais encaixar os treinos, já tinha ido tudo para o pau. Aí o meu tempo que eu achei que eu ia fazer tal... Eu vou botar para tal. Aí já subi um pouco o parâmetro, mas segurando ainda e acreditando que eu tava correndo bem. Eu tô na melhor fase da corrida da minha vida, bati todos os meus recordes esse ano. E eu falei, porra, vou segurar onda na corrida, vamos ver como é que vai ser. Não vou fazer muita força na bike, vou fazer só o suficiente para chegar no tempo necessário. E nisso com todo o planejamento, você vai calculando a sua prova, você vai pensando que horas você vai comer, como que você vai comer, a potência, a velocidade que você vai estar... Cara, são 9 horas, 9 horas e pouco de prova. É muita coisa que pode dar errado. Você tem que fazer um planejamento de longo prazo, né? Então, chegando lá, esse planejamento todo antes da prova, né? Já tá tudo na cabeça, tudo formatado, como é que vai ser, como é que é? Bom, aí vamos para a vida real da prova. <risos> e como é que foi a minha vida real da prova? Bem, eu calculei chegar lá na prova na quarta-feira, a prova era no domingo para fazer uma adaptação, fazer uns treininhos, treinar no horário, ver como é que é o calor, me aclimatar no ambiente. Só que chegando lá, era eu cheguei lá na quarta-feira à tarde, a minha bicicleta não veio junto. <risos> que alegria! Agradeço demais de coração ao pessoal da American Airlines por essa alegria, por essa ansiedade, essa agonia que você trouxe para a minha vida quatro dias antes da prova que eu vinha planejando há mais de um ano. <risos> Muito obrigado! Se alguém conhece o pessoal da American Airlines pessoalmente, Dá um abraço caloroso nele e manda um, um beijo do tio Andrei, tá? Eu agradeci muito eles por essa primeira parte, porque ainda, ainda tem um outro abraço forte que eu quero dar aí neles. Bom, aí a bicicleta não chegou. Não veio junto no avião, não coube no avião, não veio. Não chegou no final do dia, não chegou. Eu na ansiedade, carinha minha bicicleta, tenho que montar ela, ver se tá tudo certo. Se não quebrar a bicicleta no meio do caminho. Isso, não chegou, não chegou. Foi chegar no meio-dia da quinta-feira no outro dia. Pô, feliz porque ela chegou inteira, né? Mas chegou lá no meu hotel. Beleza vamos passear, montei a bicicleta, tudo certo, dá o um rolezinho, sente o clima, aquele vento, tava ventando pra daná lá, cara, tava um vento forte, 40km por hora, empurrando, atrapalhando até pra correr, cara, e nesse dia que não tinha bicicleta, eu peguei e fui correr, né, fui dar uma corridinha, minha mão, eu, eu corri correr meio que tropeçando, até que o vento batia no pé assim, puf, aí puxava pro lado assim, batia a perna na perna, mas tava legal, é a prova que veio, é a prova que vem, tá tranquilo, eu queria, na hora que eu tava correndo, ela tava da minha bicicleta. Aí chegou a bicicleta no outro dia, dei aquele pedal com a bike, deu tudo certo. Tava inteira, beleza, relaxa, calma. Minha esposa e minha filha chegaram para dar aquele apoio, aquela força na prova. Chegamos lá e eu ainda tá no clima muito de turista tal, aproveitava o ambiente. eu fui dar um rolé com a minha, com a minha esposa e com a minha filha na né, sexta-feira. A gente foi visitar os golfinhos, fui nadar lá com os golfinhos. Pô, legal, bacana. Mas é, é sempre um problema, você tá focado na prova, você fica andando demais, fica naquele negócio, fica aquela agonia. Aí ela me largou lá no hotel de volta e elas foram passear para me deixar tranquilo, calminho e tal. <risos> aí beleza, tudo certo, bicicleta zeradinha, estratégia encaixada, agora é só relaxar a hora que chegar a prova e vamos nessa. Peguei os meus pozinhos, que eu, minha alimentação foi toda nessa prova, a estratégia de usar só pó, só alimentação líquida, não levei nada de comida para para não gastar energia é, digerindo o alimento, levei tudo para facilitar a alimentação em si, beleza? Então ficou é tudo muito mais fácil, era só tacar o pó nas garrafas, sacudir e deixar lá guardado certinho e tá tudo certo. Aí no sábado, levar a bike para a transição e tudo mais. As transições lá, onde você tem que pegar a bicicleta, onde você deixa a bicicleta, eram em locais diferentes, eram bem distantes. Então você tinha que ter uma certa concentração para não esquecer nada de um ponto para o outro porque você não teria acesso numa sacola da outra sacola então é todo um clima, todo um estresse que você tem que ter para ir gerenciando isso para dar tudo certo pra você ficar calmo aí no final das contas a gente vai lá, pega a bicicleta, vai fazendo girinha até deixar a bicicleta lá no ponto onde tem que ficar deixei minhas coisas lá, a sapatilha que eu ia usar na bike eu deixei na sacola porque podia chover, estava chovendo, não chovia eu não queria pedalar com a sapatilha já molhada, deixei na sacola. Mas ia botar ela na manhã do dia seguinte para já pular na bike com a sapatilha presa nela, né? Que é muito mais fácil. Aí, beleza. Eu vou acelerar tudo aqui, gente, que eu só tenho 10% de bateria. <risos> Bora. Aí, beleza. Vamos pra prova, então. Acorda na manhã, tem tem ônibus saindo o tempo todo dos hotéis para levar pra lá. Aí eu ia tomar mais um café e pergunto pro cara... E aí, cara, quando é que saiu o último ônibus? Rapaz, é esse aí o último ônibus. Já peguei naquele stress, já saí correndo para pegar o ônibus. Ônibus apertadinho, todo mundo que nem lata de sardinha no negócio, mas já naquele clima gostoso de começar a prova. Aí chega lá na T1, onde que é a bicicleta para ver se tá tudo certo com a bicicleta. Chega lá, olha para a bicicleta. Pô, vamos lá pegar a sapatilha para deixar na bicicleta. Ih, não tem acesso a, a sapatilha. Vai ficar a sapatilha lá. Eu, ei, meu Deus. Do céu. Os meus minhas comidinhas que eu botava na transição, que eu ia botar na sacola, já não ia dar para botar lá na sacola. Eu ia ter que botar na bike. Mas tudo bem, não é nada não, vamos embora, vamos embora. Chegando lá na largada, cara já começa a gerar aquela ansiedade, todo mundo junto, mais de duas mil pessoas, aquela energia, porra, muito fera. Aí vai chegando, aí vai enfileirando, aí juntaram né pessoas que iam nadar pra uma, até uma hora, uma hora e dez, uma hora e, uma hora e vinte, uma hora e trinta e acima de uma hora e meia. Aí era 2x2 dois dois que ia. era legal que você já largava do pier, sacou? Aí você ia correndo assim, já caía na água. Já começava a contar o tempo do pier, né? Tinha um, o chipzinho, aí marcava ali, pum, e você pulava. Aí eu já fui na pilha, né? Porra, o videozinho dos profissionais e tal, a galera do, do, do Mundial de triato do Itu, né? Dos Fast Triatlon, que te, dá a volta na, na água, que sai, sai pulando assim, né? Ah, meu irmão, vou pular nesse negócio. aí eu, Só que o pior o problema é que tava todo mundo pulando em pé. Aí na hora que eu pulei, eu olhei para baixo e tinha um cara embaixo de mim, rapaz. Eu tive que me encolher todo assim para não cair em cima dele, pular de um lado. dele uma barrigada bacana, mas o óculos não caiu. Aí foi de boa. Fui nadando. Porra, tinha nadado bastante. Treinei muito natação com a galera lá da Body Work lá no Minas, com o Marcão. Então tava tranquilão, suave, descansado, sem preocupado de não ter nadado, não ter caído na água antes, porque eles tinham fechado o treino aberto que eu fazer porque o mar estava muito revolto. Então não tava um mar tranquilão como é de Cozumel, que é um mar rápido, porque trabalha a favor da correnteza. Mas aí eu fui. Bora, tranquilão, tá suave, tá de boa. Fui nadando. Cara, e que mar bonito pra nadar, cara. Que aí você ia vendo, você tava dentro de um aquário, você tava vendo o fundo da piscina, os peixinhos passando, aí daqui a pouco vinha uma água viva passando assim na frente. Opa, passa pra lá. Aí daqui a pouco você tá nadando, a cabeça baixa, aí você passa no meio de um monte de... De alga marinha, aquele negócio meio estranho, e nojento. Mas, meu irmão, vambora. Ficava alga marinha pendurada assim na orelha. Mas de boa, tranquilão. Pá, saí da água, cara. Os 3,800 que na verdade acabaram sendo um pouquinho menos. Aí ficou mais rápido a natação. Eu saí pra 51 e alguma coisinha. Aí já saí e tinha um corredorzão assim, muito fera, que tava a torcida, toda a galera observando a transição. Aí eu já saí na pilha, assim, que eu saí inteiro da água. Porra, o treino valeu muito, eu saí inteiraço. Pilhado. Aí eu escuto o grito da minha filha, papai! Eu só olho assim, caralho, eles estão aí, velho. Aí o já dou aquele uhul, porra, cara, dá aquela energia porra ele sai correndo, bora pra bike, bora pra bike. Aí vai lá, pum, pega a, o que da transição, pega a sapatilha, tal, pega a bike lá, pum, vamos sair. Aí vai pra bike, já calcei a sapatilha antes de pisar na bike, aí pum, pum, pum, vamos levando, dá mais um tchau pra família, pra minha esposa, pra minha filha, e... Vamos para o 180 do pedal, que eram três voltas, tá? onde tinha um 20km de vento na cabeça, assim, contra mesmo, e o resto era um vento meio lateral tal, e 20 na bunda, né? Porque era é um circuito. Cara, aí fui para o pedal, aí, na hora que eu já subi em cima do pedal, eu já não passei meu relógio direito para marcar a transição, aí tive que recomeçar tudo de novo. Aí eu comecei, mas tudo de boa. Bom, isso é só para ter um, um, uma base mesmo, que vale mesmo, é o um relógio dos caras. Cara, aí minha, minha. minha. Ah, minha potência. Minha potência não estava funcionando. A potência é para onde eu me basei para saber se eu estou fazendo forte mais, força, força de mais ou força de menos. Para justamente não partir da minha percepção de subjetivo de esforço, onde você pode estar muito empolgado e acabar fazendo muita força. E, cara, para 180 km, que dá mais ou menos 5 horas aí, para baixo para cima, é a... Porra, isso é um diferencial muito grande. E minha potência não estava funcionando. Eu vi que ela não estava subindo, estava muito baixa, muito baixa. Eu sentindo dor, fazendo força, a bicha não subia. Eu falei, é, deu pau na potência, então vamos na percepção. Eu sabia o tempo que eu queria fazer. Eu já tinha ganho 2 minutos na natação, que eu queria fazer em 53, eu saí para 51. Beleza, estamos certo. Vamos fechar agora para 5 horas aqui, para botar o pé para correr às 6 horas, meu irmão. Aí é sangue no olho, vamos fazer um sub 3, vamos fazer um 3 horas de maratona aqui. E vamos nessa que a gente consegue as 9 programadas. que aí no pedal, né? Lembra que eu falei que eu pedalei pouco, que o volume foi baixo, problema com a bike e tal, que não deu? Pois é, eu fui rezando, fazendo menos força, tentando controlar a velocidade. Fiz as duas voltas ali, o 120 e tava dentro do planejado, tava dentro ali. Porra, se eu manter aqui a velocidade aqui, vai dar para fazer essas 5 essas horas para entregar a bike. Aí lá pro 150 começou a dar cãibra na, na, na coxa que eu tive que diminuir mais ainda o ritmo que eu fazia abaixo de 5 horas o pedal e acabou fazendo um pouquinho acima o pedal porque eu não tava dando para fazer força. E cãibra, cara, é fadiga. Seu corpo está estressado, tá estressando além, não tem para onde você lutar, não tem muito o que você fazer, já que você quer fazer uma corrida rápida depois. Esse é o grande ponto. Então, controla aí o bike porque você tem que correr, menino. Você não é o cara da corrida perfeita? Hum? Hum? Tem que correr, filho. Pois é, aí vai lá, baixa a potência, entrega a bike com 5 horas, alguma coisa. Aí sai pra correr com 6 horas e 2 de prova. Porra, tudo certo, fantástico, vamos lá, uhu, tira o pé. Me molhei bastante durante a, a, a, o ciclismo, tava molhado, não senti calor, tava tranquilão. Só que esse foi um problema, me manter molhado demais. Depois eu explico. Aí... Saí pra correr, botei minha meinha, botei meu tênis e vamos nessa, plá, plá, plá, plá, plá, correndo, tranquilão, só na percepção, sem olhar pro relógio pra ver pace, pra ver potência que eu tava fazendo, só de boa, plum, plum, plum, plum, encaixadinho, só na cadência. Tá, tá, tá, tá. Cara, e sabe o que é legal nessa prova? Tinha um D na panturrilha de cada um que era da categoria, minha categoria era 35, nove, por isso que tinha um D. Cara, eu só ia mirando, olhando as panturrilhas do pessoal, eu não sabia muito bem qual posição que eu tava, mas eu tinha que caçar os caras com D na panturrilha, porque eu queria, pô, eu era vago. Eu tinha que passar os caras da minha categoria. Quem não fosse da minha categoria tava nem aí. Fui buscando. Pá, pá, pá. Primeira volta era de 14. Na primeira volta, cara, já peguei 6. Tava feliz demais. Tava feliz. Eu falei, é nóis, papai. É hoje que nós se consagra Que beleza, né? Só que aí chegou no quilômetro 18, 16. Começou a doer meu pé. Porque de um em um quilômetro... Tinha hidratação, porra, hidratação fantástica da prova. Um em um quilômetro tinha ponto de apoio, cara. Só que o que o cara fazia? Tomava banho, toda ponta de hidratação. Água, água, eu estava acostumado a molhar o corpo tudo mais, mas eu não estava acostumado a molhar meu corpo numa umidade de quase 90%, quase 100% de umidade. O meu pé ficou úmido durante todo o ciclismo porque eu molhava ele. Minha sapatilha demorou 4 dias para secar. <risos> Na verdade, ela só foi secar mesmo quando eu cheguei aqui em Brasília. O pé ficou muito úmido, o pé fica mole e o meu tênis é baixo. Com isso, aumenta o contato ali, o asfalto estava quente, o pé ferveu. Ainda mais no pé, que eu estava atacando a água na mão de dominância, na mão direita, que escorria para o pé direito e ficava mais molhado do que o pé esquerdo. O pé esquerdo não teve calo, não teve nada, só o direito, calo, ó. bolha. Só o direito é que me lascou. Cara, aí começou o sofrimento. 18. Pá, correndo e começou a doer. O peso começou a subir. Tava ali 4:10, 4:15, 4:10, pá, 4:8. Começou a subir o peso. Terminei a minha maratona pra 1:31. Eu falei, cara, ainda tá de boa. Se esse negócio parar de doer meu pé, dá pra fechar em 3 horas. Tô inteiro, tá tudo certo. Vamos nessa. Plá, plá, plá. No 23, meu irmão, eu tive que sentar. Sentar e chorar pra ajeitar o tênis, pra ver meu irmão para de doer. Vamos ver se é alguma coisa que tá pegando aqui. Vamos ajeitar. E nisso a bolha já estava formada, já estava ruim. Voltei pra correr, pum, e doía cada passo, doía cada pé. Tentava botar, eu falava, cara, eu ficava mendindo até onde que eu tava regando, até onde que tava doendo de verdade, o que que era dozinha de, porra, tu tá de, tá de, vai ficar aí de fraqueza? Vamos nessa, meu acelera, vai, faz força, só que doía demais, eu não conseguia, eu não conseguia. Até que eu fui completar a segunda volta, sofrendo, sofrido. Tava ruim. Aí minha esposa tava lá com um trackerzinho, com o um negócio na mão. Eu falei, amor, tô em que posição, amor? Se ela me falasse que eu tava em 15, cara, em décimo, eu já ia largar ali mesmo, ia começar a andar devagar. Lógico que eu ia completar, mas eu ia parar de fazer força. Eu ia ir bem mais devagar, porque tava doendo muito. Aí ela, amor, você tá em sexto, só vai. Eu, puta que pariu, eu tô em sexto, meu. Vou ter que fazer força e não vou deixar ninguém passar por mim. Não vai, não vai, porque eu não vou aguentar saber que o cara conseguiu a vaga, rolou até o sexto, o sexto passou e eu não consegui segurar e por isso eu perdi minha vaga para o Mundial. Isso não vai acontecer. Vamos embora, vamos fazer força. Eu fui tentando fazer força devagarzinho para ver se o negócio ia tal. Aí já tava com o corpo mais fraco, porque de tanto pensar na dor, eu acabei esquecendo da alimentação. A alimentação já não estava encaixada, então já fiquei um pouco fraco. Aí nisso já peguei um gelzinho com 160 miligramas de cafeína, botei para dentro, deu um pump assim, já dei uma acordada e tal. Quer dizer, antes da acordada eu tava lá tomando água para engolir o, o, o gel. Aí me passa um cara, meu irmão, aí eu olho a panturrilha dele. Tem um D na panturrilha dele. Eu falei, meu irmão, vamos nessa, brother! Vamos nessa, baixa a cabeça, olha para essa panturrilha. Tu não vai largar essa panturrilha, esquece esse pé, esse pé vai cair, mas tu não vai largar essa panturrilha. Bora, vamos nessa, vamos nessa. Baixei a cabeça, meu irmão, só que olhando a perna do cara, eu tava quase tropeçando nele, meu irmão. E plum, plum, plum, correndo, correndo, olhando a panturrilha dele, doendo, mas foda-se, foda-se. Aí daqui a pouco fez, whoop, o gelzinho bateu, a cafeína bateu. Eu falei, cara, eu vou aproveitar agora. Botei pro lado do cara e tava num ritmo mais forte que ele, de boa, pá, pá, pá, pá, e fui, comecei a acelerar, tchá tchá tchá tchá tchá aí deu ali no quilômetro 33, tipo Chaves, tcha, tcha, tcha. <risos> de novo, e o pé doendo pra caceta, tudo doendo, o, o pé doendo, tava conseguindo andar direito, ah, aquela agonia, eu já tava fraco, Aí eu vamos, eu só com o retrovisor ligado aqui pra ver cadê o cara, cadê o pessoal passando, olhando os negócios, aquela agonia. Comecei a comer tudo que tinha no, nos pontos de, de, de hidratação, os pontos de apoio. Mas vamos nessa. Aí daqui a pouco me passa um cara, no quilômetro 35. Ele me passou assim, eu olhei assim, ele tava com um cara de estar tá na terceira volta. Eu falei, fodeu. E ele tava com a meia até tá em cima que tampava a panturrilha, não dava pra ver qual era a categoria dele. Aí o cara deixou ele, aí eu falei, Cabrão, qual é a tua idade, meu irmão? Eu perguntei pra ele a idade, ele, 41, eu puto, graças a Deus, meu irmão. não, por quê? Qual é a sua? 36. Ah, ponta é é? Ué, aí eu já ia deixar o cara passar, eu falei, cara, não, vamos nessa, vamos pegar essa carona. Mira nele. Entrei atrás do cara, fiquei mirando nele, pá, ele tava no ritmozinho ali, tranquilo. Um 4,55, por aí, tal, e doendo mesmo meu pé. Aí, vamos, vamos, vamos, eu indo de boa. Aí, nos últimos três, no... É, no posto d'água água faltando 3km. Ele resolveu parar pra pegar uma, uma Pepsi, uma Coca-Cola. Eu falei, cara, não vou parar, não. Já estamos chegando. Só faltam 3, só faltam 3, só faltam 3. Faltam... Aí já aquele negócio da cabeça. Só falta 3, só falta 3, só falta 3. Só... Aí ficava na cabeça. Só falta 3, só falta 3. Só... Pra esquecer a dor. Aí vamos, meu irmão. Aí o pé do Daqui a pouco, meu irmão, só falta 2, André. Bora. Pum! Aí encaixou a corrida. Meu irmão, blá blá blá blá, correndo 4 e 10, 4 e 5 de pace, blá, blá, blá, tá chegando, a chegada tá tudo certo. Ai meu Deus do céu, eu não caí, o pé tá tudo certo, não passou ninguém do, do dedo de mim. Bora, tamo lá, largar a chegada, chegou no tapete, aquele tapete vermelho sozinho. Ah meu pai do céu, obrigado, obrigado que eu cheguei. Cheguei, cruzei, puf, caí no chão só pra dar uma descansadinha. Já vem aquele pessoal achando que eu tava morrendo. Eu falo, não, não, não, calma, calma, calma, só pra relaxar um pouco aqui. Já tô levantando, tá tudo certo, não precisa chamar o bombeiro. Cara, só o alívio. Você tem a força mental, de você pensar, porra, tá acabando, vai acabar logo ali, cara. O seu, o seu cérebro dá uma chave, você tem que lembrar sempre que você tem essa reserva, que o seu cérebro tá sempre se guardando pra ele não quer saber de morrer, sacou? Então... E isso ele vai se preservando, ele se segura um pouco. Tem sempre essa chave. É por isso que era a minha dúvida. Porra, será que eu estou arregando? Ou será que está doendo de verdade mesmo? Aí depois eu fui olhar para o meu pé, tava doendo de verdade mesmo. É certeza. Mas terminei a prova em 9 horas e 18, em sexto na categoria. Com certa forma missão cumprida. Foi um bom tempo, foi uma boa performance, mas eu fiquei puto. Porque eu fiquei 5 minutos atrás do, do quinto colocado. 5 minutos e meio. Que cara, isso eu tirava de letra se eu não tivesse quebrado a barreira dos, do peixe de cinco ali, pra você ter uma noção. É isso que me deixa triste, porque eu tenho certeza que se não fosse a bolha que foi causada por minha falta de, sei lá, de planejamento, de ter olhado, de lembrar, meu irmão, aqui é muito úmido, aqui tem água de um ícone, você não pode fazer isso, então tem que tocar um, um, um, um pó um é, um é pó no pé, como é que é o nome? É um pozinho pra secar o pé, um talco. No pé para você deixar o pé mais seco, fazer isso na transição. Porra, cara, eu tava bem, cheguei inteira É isso que me deixou puto, que me deixou bravo. Mesmo com o resultado o pessoal falando, porra, Andrei, você fez um ótimo resultado. Sei... Cara, vocês não sabem o quanto que eu treinei, velho. Eu não tava ali para fazer isso. Eu sei que é muito bom chegar, que a gente precisa de sorte em tudo na vida. Pra... Não depende só de você, do quanto que você treina, do quanto que você faz, tudo mais. Alguma coisa pode dar errado. É sempre positivo quando a gente consegue concluir. Mas eu sinto que eu falhei, eu sinto que eu podia ter feito melhor. E eu tô puto, vou ficar puto até a próxima prova. <risos> tem jeito, eu tô feliz de ter completado, mas eu tô puto de ter completado do jeito que completei. Eu vi que dava, eu vi que tinha perna, esse é o ponto positivo: que dá pra chegar, dá pra alcançar, que esse negócio de treino funciona, que meu irmão, o pulo é enorme, cara. Eu tinha feito na, na África 9,50, tá? Eu fiz agora 9,18. Ah, é porque o Cozumel é fácil? Bom, olha lá os outros tempos, cara. Eu acho que todo Aeroman é difícil, beleza? Mas a evolução foi boa. E com essa dificuldade que eu tive na corrida... Ai, ai. Bom, vamos para o próximo Aeroman, para a próxima prova. Essa foi minha história do Aeroman e Cozumel. Ah, sim. Não, eu não consegui a vaga, tá? Ficaram quatro vagas para a categoria 35 39, que é a minha categoria... Onde que o primeiro fez em 8 horas e 53, o segundo fez 8 horas e 54, o terceiro, 8 horas e 58, o quarto e o último, que pegou a vaga em 9 horas e 3, que era um brasileiro, eu esqueci o nome dele, Neto, que ficou na quarta vaga. Ninguém abriu mão de vaga, eu fiquei em sexto, então eu perdi. Fiquei chupando o dedo, eu e o mexicano. Ah, Andrei, mas você acha que dava para ter pego o cara das 9h3? Mesmo tendo feito, feito em 9h18? Cara, eu fechei minha maratona em 3,16. Eu tinha perna pra fazer essa porra abaixo de 3. Fica pra próxima. Valeu, galera. Um grande abraço. Boa noite. Bateria tá acabando. Vamos que vamos. Uma corrida perfeita. Um abraço. Tchau.